Oi minha gente, eu hoje venho aqui explicar para vocês um pouco do que está ocorrendo no CITEP. Eu sei que há muitas dúvidas, muitos questionamentos, portanto eu quero hoje tirar aqui um tempinho para falar um pouco sobre isso. Nós, o ano passado, aprovamos no mês de setembro, fizemos uma avaliação, inclusive numa assembleia, muito tranquila, de um modo geral, a grande maioria da categoria acho que não teve voto contra, Votou a favor de que nós adiássemos as eleições do Sintep, que seria em novembro do ano passado, 2020, para novembro de 21, para este ano, por conta da pandemia. Então, nós resolvemos levar isso para discutir em assembleia de forma unitária, com muita tranquilidade, fazendo, inclusive, aquilo que várias entidades no Brasil todo fizeram, que tinham eleição, mas que há uma legislação que permite, né, que foi criada, inclusive, para a pandemia, que, à luz do nosso estatuto, não é permitia a eleição em novembro deste ano, por conta de tudo isso que a gente está vivendo. Mas, infelizmente, ao final do ano, né, ocorreu, ocorreram alguns fatos, que vieram a, a trazer toda essa turbulência que a gente está vivendo hoje no sindicato. E o antigo presidente, ele, ele na verdade deixou a direção do Sintep, né, ele renunciou à direção do Sintep e eu como vice-presidenta tive que assumir, porque de forma, da, de forma legal né, eu teria que assumir a, a presidência por ser, na época, a vice-presidenta do sindicato. E a partir daí tudo mudou, tudo mudou. A unidade se rompeu não é? e, infelizmente, os companheiros e companheiras que são maioria na direção resolveram chamar uma Assembleia no dia 29 de dezembro. Através de um edital que foi publicado no dia 25, dia de Natal, em um sábado, esta Assembleia ela foi marcada para discutir a antecipação da eleição tirada de novembro de 21 que já tinha sido aprovado em assembleia anterior, como falei, para junho, né? que no caso junho um, é, é, começa a semana que vem. Nós discordamos disso, conversamos com os companheiros internamente na direção, colocando a pandemia, que era, seria muito complicado, porque nós sabíamos que estava para vir uma segunda onda, que não teríamos ainda vacina para todos e todas, portanto, com certeza, não teríamos as condições para realizar de forma democrática, né, como o estatuto uma eleição em junho. E, além do mais, que essa eleição em junho, ela fere os estatutos da entidade, porque no nosso estatuto, lá fala que as eleições serão sempre realizadas em novembro. Portanto, de lá para cá, a gente tem vivido muitos problemas internos desde que eu assumi a presidência, inclusive essa questão das eleições. Eu não vou falar aqui dos detalhes, que são muitas coisas, mas vocês devem estar vendo, assistindo aí nas redes sociais, através das nossas atividades e das assembleias, o que tem ocorrido. Eu quero dizer que nós somos daqueles que defendemos a unidade. Sempre defendendo que nos conhece sabe né, do compromisso que a gente tem com a unidade dos trabalhadores. Podemos ter divergências pontuais, mas na hora H a gente se une para encampar a luta. Neste momento a gente vive uma greve. Veja, o que a gente falava que poderia acontecer, que era essa questão do, do avanço da pandemia, isso está ocorrendo. É tanto que está ocorrendo que nós estamos fazendo uma greve pela vida. Estamos enfrentando, inclusive, o governo do Estado, que infelizmente até agora não suspendeu as aulas no presencial, né? e nós insistimos na nossa greve pela vida, né? não trabalhando de forma presencial, apenas no trabalho remoto. Então nós sabíamos que essa situação ela ia se agravar, por isso defendemos lá atrás e continuamos a defender que a eleição deveria ocorrer em novembro. Os companheiros não nos escutam, mantiveram a eleição em junho. Né? Nós vamos ter eleição até agora, é isso que está posto, nos dias 16 e 17 de junho. Portanto, eu venho aqui colocar para todos vocês, para todos e todas, que nós temos uma chapa, a nossa chapa é a chapa 2 Sintep Livre. É uma chapa composta por companheiros e companheiras que têm compromisso com a luta, que têm histórico de luta e que está querendo fortalecer o nosso sindicato, fazer do nosso sindicato um sindicato voltado para a maioria da categoria e não apenas para um grupo, um pequeno grupo. Portanto, é isso. Sintep Livre, Chapa 2, pela construção de um sindicato para a maioria da nossa categoria, um sindicato que tem amplitude porque nossa categoria ela é ampla, nós temos que escutar todos e todas que acompanham. Por isso, vamos à luta e espero contar com os companheiros e companheiras. Chapa 2 Sintep Livre